Livro O Despertar da Imaginação Capítulo 1, Parte 3 Fosses tu uma magedoura para o seu nascimento. Deus mais uma vez se fez uma criança na terra. Ângelos Silêncios, poeta do século 17 O homem é o jardim onde dormem o filho unigênito de Deus. Ele desperta este filho, levando a sua imaginação aos céus, cobrindo aos homens a altura divina. Nós devemos seguir imaginando mais do que o melhor que conhecemos. No momento em que o homem despertar para a sua vida imaginativa, ele deve realizar o teste para a sua filiação. pai revele a Teu Filho em mim, James Montgomery. Isso agrada a Deus, quem me separou do ventre de minha mãe e me chamou pela Sua graça. Gálatas 1, versículo 15. O teste supremo de filiação é o perdão dos pecados. O teste que sua imaginação é Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a sua capacidade de perdoar o pecador. Pecado significa perder a marca em sua vida, estar aquém do seu ideal, não conseguir alcançar seus objetivos. O perdão significa a identificação do homem com o seu ideal, ou seja, os seus objetivos na vida. Esta é a função do despertar da imaginação, o seu supremo triunfo, pois ele testa a capacidade do homem de adentrar e comungar com a natureza oposta a seu estado. Que diga o fraco eu sou forte. Jó 3, versículo 10. Racionalmente isto é impossível, somente uma imaginação despertada pode adentrar e comungar com a natureza do seu oposto. Esta concepção de que Jesus Cristo vem a ser a sua imaginação humana levanta uma série de questões fundamentais. Seria a imaginação um poder suficiente não só para permitir-me assumir que eu sou forte, mas também um poder que me torne capaz de executar tal ideia? Suponha que eu deseje estar em algum outro lugar ou em alguma outra situação. Poderia eu, imaginando-me em tal estado ou lugar, alcançar a sua realização física? Suponha que eu não possa ganhar uma viagem e suponha que o meu atual estado social e financeiro se opõe a esta ideia e que eu quero realizar. A imaginação sozinha seria suficiente para realizar este desejo? A imaginação compreende a razão? Por razões quero dizer deduções a partir das observações do sentido. Ela compreende o mundo dos fatos externos? Nos meios práticos da vida cotidiana, seria a imaginação um guia completo para o comportamento? Suponha que eu seja capaz de agir continuamente com a minha imaginação, ou seja, suponha que eu sou capaz de manter o sentimento de ter o meu desejo realizado. Na minha suposição, se manifestaria em um fato? E se ela manifestasse em um fato, devo eu considerar que a minha ação durante o período de premeditação foram razoáveis? Minha imaginação é uma energia suficiente não só para assumir o sentido do desejo realizado, mas também é por si só capaz de encarnar uma ideia? Depois de assumir que eu já sou o que eu quero ser, devo eu continuar me guiando por ideias e ações razoáveis para o cumprimento da minha suposição? A experiência me convence que uma suposição, mesmo que falsa, se for mantida, resultará em um fato, e que a imaginação contínua é suficiente para todas as coisas e todos os meus planos e ações racionais nunca compensarão a minha falta de imaginação contínua. Pois não é verdade que os ensinamentos dos evangelhos só podem ser compreendidos no âmbito da fé? Que o Filho de Deus está buscando sinais de fé nas pessoas a todo momento? Ou seja, a fé em sua própria imaginação? Não é essa a promessa. Tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Marcos 11, versículo 24 Isso não é o mesmo que dizer, imagine o que você será, e você será. Por acaso, não foi em um estado imaginário que Moisés perseverou com quem vê aquilo que é invisível? Hebreus 11, versículo 27 Não foi no poder da sua própria imaginação que ele perseverou? A verdade depende da intensidade de sua imaginação e não dos fatos externos. Fatos são frutos que testemunham o uso ou desuso da imaginação. O homem se torna aquilo que ele imagina. Ele autodetermina a sua história. A imaginação é o caminho, a verdade e a vida revelada. Não conseguimos assimilar a verdade somente com a mente lógica, onde o homem natural dos sentidos vê o broto. A imaginação vê nascer uma rosa. A verdade não pode ser abrangida somente pelos fatos. À medida que despertamos para a vida imaginativa, descobrimos que imaginarmos uma coisa é o mesmo que criá-la e que um julgamento verdadeiro não precisa estar em conformidade com a realidade externa a que ela se refere. O homem imaginativo não nega a realidade do mundo exterior da manifestação sensorial, mas ele sabe que é no mundo interior da imaginação contínua que está a força pela qual o mundo exterior da manifestação sensorial é trazido à realidade. Ele vê o mundo exterior e todos os seus acontecimentos como projeções do mundo interior da sua imaginação. Para ele, tudo é uma manifestação da atividade mental que se passa na imaginação do homem, mesmo quando o homem razoável e sensorial não está ciente disso. Porém, ele percebe que cada homem deve tornar-se consciente desta atividade interna, e deve observar a relação existente entre o mundo interior causal da imaginação e o mundo exterior sensorial dos efeitos é maravilhoso descobrir que você pode imaginar-se no estado do seu desejo realizado e escapar das prisões construídas pela ignorância é maravilhoso descobrir que você pode imaginar no estado do seu desejo realizado e escapar das prisões construídas pela ignorância. O verdadeiro homem possui uma imaginação magnífica. É este ser que deve ser despertado. NEVIL Goddard